Querem ter quase 3 milhões de visualizações por mês no Pinterest, como eu, eu explico tudo. Eu sou a Maria e se vocês quiserem crescer nas redes sociais, ganhar dinheiro online e diga fotografia, acho que eu subscrever. Estas são as minhas visualizações deste mês. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que o Pinterest mudou a forma como nós vemos as nossas visualizações. Aquele número que vocês veem no vosso perfil agora é só relativo a pins feitos por vocês através de contas verificadas. Por isso se vocês fizerem pin de outra conta, todas as visualizações feitas nesse próprio pin não vão contabilizar para o vosso Pinterest. Por isso se o vosso Pinterest estiver neste momento a baixar no número visualizações, saibam que é por isso. A primeira coisa que eu quero que vocês façam urgentemente é transformar a vossa conta em conta business. Só precisam de ir a business.pinterest.com através do vosso computador trocar a vossa conta normal para uma conta de business. A segunda coisa que eu quero que vocês façam é criar o vosso perfil. Vocês têm que colocar uma imagem, uma imagem que se perceba que são vocês ou que se perceba que é a loja ou seja, o vosso logo. Depois eu quero que vocês coloquem no vosso nome o vosso username normal que utilizam em todas as redes sociais para serem mais facilmente em conta nos motores de busca. Depois na descrição eu quero que vocês expliquem bem sobre o que é que é a vossa conta, como é que vocês podem ajudar a pessoa que está a vir a vossa conta, que problemas é que vocês resolvem. Depois o que eu quero que vocês façam é ir às vossas definições, ir a reivindicar e colocar lá os sites que são vossos. Porquê? Porque as vossas visualizações já são contabilizadas se vierem a partir de sites reivindicados por vocês se alguém fizer um pin do vosso blog ou do vosso Instagram, essas visualizações são contabilizadas na vossa própria página, por isso não se esqueçam disso. E isso leva-me a outro ponto: como automatizar o mais possível os pins e facilitar os pins dos vossos próprios seguidores. Isso é muito simples. A primeira coisa que vocês podem fazer é, se vocês utilizarem o Chrome, instalar um widget, eu vou deixar o link aqui e na descrição para vocês verem, que os facilita imenso fazer pins. Se vocês clicarem nesse botão, num site qualquer, ele vê as imagens contidas nesse site e deixa de escolher qual é que vocês querem fazer pin. E esses pins já vão estar com o link direito, por isso é muito, muito mais fácil fazer pins dessa forma. Como eu vos disse, se vocês tiverem um blog e alguém fizer um pin através do vosso blog, essas visualizações vão para vocês. Por isso, Quanto mais acessível for essa partilha melhor, por isso a primeira coisa que eu vos aconselho é adicionar um widget no vosso próprio blog em que todas as imagens tenham a possibilidade de fazer PIN e se vocês forem ao meu blog e passarem por cima de uma imagem minha, vocês veem que aparece o símbolo PIN, por isso essa imagem é muito mais fácil de fazer PIN, para além que o link está direito. é muito mais fácil não haver falha de comunicação e eu ter sempre todos os créditos que mereço. Para isso só precisam de ir a este link que está aqui no ecrã e também vou deixar lá em baixo como sempre e só precisam de seguir as instruções para o instalar. A próxima dica que eu tenho para vocês é adicionarem pequenos widgets e partilhas para outras redes sociais também no vosso blog. O meu blog é no blogger.com mas sei que no WordPress, no SAP também existe isto é uma boa forma dos vossos seguidores partilharem por vocês, novamente com o link certo, os créditos a 100% por isso é uma boa forma de fazer os vossos seguidores trabalhar por vocês e vocês não terem tanto trabalho. Se vocês forem aqui ver as minhas estatísticas, vocês veem que de 2 milhões e 800 mil 2 milhões e 700 e tal mil, vêm a partir do meu blog, pois tem aqui uns que são do Youtube são os que fizeram ou eu, ou através do meu Instagram, mas se vocês virem este gráfico, vocês vão perceber que a linha azul é que tem mais visualizações, e isto é de outros pins ou seja, estes 2 milhões e 500 mil visualizações são pessoas que fizeram um pin por mim, através do meu blog através do meu Instagram e Youtube, e colocaram estes pins nas suas pastas essas pastas geram visualizações e eu estou a receber essas visualizações sem fazer nada. E eu faço mesmo poucos pinos, como vocês estão a ver. Dos pinos que eu faço, eu chego a 150 mil visualizações, o que não é mau para o esforço mínimo que eu faço. Mas como os meus seguidores ou pessoas que veem o meu blog, Instagram e Youtube, fazem isto por mim e eu não preciso fazer muito esforço. Por isso, se vocês tiverem blog, não se esqueçam de implementar os botões de partilha e o widget do Pinterest para que todas as vossas imagens no vosso blog ou no vosso site tenham a capacidade de serem pinched, é mesmo muito importante. Agora, em relação às horas, qual é a melhor altura para publicar e quantas vezes tenho de publicar? Isso é uma pergunta que eu adoro responder porque não há hora certa para publicar no Pinterest, porque eu tenho pins que já desde 2017 me geram imensas, imensas visualizações, por isso não importa a hora, não importa o dia, mas publiquem, porque esse pin pode gerar-vos muitas visualizações ao longo dos anos, não é dias. Um post no Pinterest tem um prazo de validade gigante, talvez infinito, não sei, não é como no Instagram ou no Facebook ou no Twitter que temos um tempo específico para chamar atenção ao nosso seguidor e depois não temos mais tempo de antena. No Pinterest, no YouTube ou nos blogs, nós conseguimos gerar muitas visualizações ao longo dos anos. vou vos mostrar agora um exemplo de um pin que eu publiquei em 2017 e em 6 meses gerou -me um milhão de visualizações. São muitas, muitas visualizações, muitos olhos a olhar aqui para o meu pin. Por isso não se preocupem com a quantidade de pins, que eu vejo muita gente a dizer 10 a 15 pins por dia. Não se preocupem com a hora, o dia, específico em que vocês fazem pinos, preocupem-se só em fazer pinos. Nem que seja um por dia, mas façam é o mais importante. Outra coisa que eu falo no Pinterest é que os seguidores não são assim tão importantes, vocês não precisam de ter muitos seguidores para ter muitas visualizações. Eu tenho neste momento pouco mais de 5 mil seguidores e tenho quase 3 milhões de visualizações, por isso vocês estão a perceber que o número de seguidores não é assim tão relevante porque o algoritmo do Pinterest mostra o meu conteúdo a quem quer ver o meu conteúdo, mostra o meu conteúdo a quem já pesquisou por isso, a quem quer saber mais e é por isso que é tão fácil crescer no Pinterest porque vocês não precisam de ter tentar chegar ao vosso público, ele faz isso por vocês e isso é incrível. Outra coisa que eu vos quero dizer que é muito, muito importante, por favor não me paguem publicidade no Pinterest, a não ser que vocês queiram mesmo investir nisto, porque como vocês estão a ver eu consigo chegar a quase 3 milhões de visualizações no Pinterest por mês, é importante dizer por mês, sem pagar nada, é tudo orgânico, por isso <risos> se eu consigo vocês conseguem. Por isso, qual é a forma? Como é que eu consigo chegar a tanta gente? Isso é mesmo muito simples e eu vou-vos dar alguns passos para vocês seguirem, por isso, peguem no um caderno e tentem responder a estas perguntas. A primeira coisa é sobre o que é que é o vosso tema, e vocês podem ter vários, não se preocupem, mas qual é o vosso tema principal e depois os vossos subtemas? Agora, as vossas pastas respondem aos problemas dos vossos próprios seguidores. Isso é mesmo muito importante. Normalmente as pessoas vão ao Pinterest para se inspirarem, para resolver algum problema, para ter ideias para alguma coisa, para algum projeto que queiram fazer. Por isso, tendo em conta o vosso tópico principal, os vossos subtópicos, vocês respondem em cada uma dessas pastas a algum problema do vosso público ideal. Isso é muito importante. Outra coisa, se vocês pesquisarem no Google pelo título do vosso álbum, ou pesquisarem no motor de busca do Pinterest pelo título do vosso álbum, vocês chegam à vossa pasta, a vossa pasta aparece no topo dos resultados. Se não aparecer, vamos mudar algumas coisas. A primeira coisa, eu vou-vos dar um exemplo. Se vocês tiverem uma pasta chamada beleza, e vocês tiverem a tentar resolver um problema que é maquilhagens simples, rápidas para uma mãe trabalhadora. Vamos imaginar que é uma coisa mesmo muito específica, por que não transformar esse álbum que se chama Beleza em dicas de maquilhagens para mães trabalhadoras? É algo muito mais pesquisável, é algo que alguém com esse problema específico vai procurar no Google, por isso tentem ser o máximo específico possível. Agora, na vossa descrição do próprio álbum, tentem ser o mais específico possível novamente, ou seja, peguem no título do vosso álbum e tentem mudar esse texto de forma a parecer algo diferente, mas dizendo exatamente a mesma coisa, ou seja, tentando arranjar forma de vocês chegarem ao mesmo público, mas com mais palavras-chave. Um título mesmo recheado de palavras-chave, mais uma descrição recheada em palavras-chave e quem sabe pins recheados de palavras-chave, e assim é muito mais fácil para vocês serem encontrados nos motores de busca. O truque é só serem o mais específicos possível, porque imaginem que vocês vão ao vosso Google e pesquisam por beleza é impossível vocês serem ranqueados nessa palavra-chave porque é muito competitiva, mas se vocês procurarem por maquilhagens simples e rápidas para mães trabalhadores, provavelmente vão conseguir ranquear nessa pesquisa e vai ser muito mais fácil vocês crescerem dessa forma. E o mesmo funciona para os vossos pins, por isso títulos recheados de palavra-chave descrições recheadas de palavras-chave, por isso tentem responder estas perguntas e de certeza que vocês vão conseguir arranjar forma de serem ranqueados o mais possível porque vocês vão saber exatamente quem é o vosso público ideal, a quem vocês querem chegar, quais são os problemas do vosso público e depois arranjar forma de todas essas títulos todas essas descrições sejam o mais específico possível para vocês chegarem as pessoas ideais, as pessoas que estão neste preciso momento a procurar por essas palavras-chave no Google, no Pinterest onde for, é assim que vocês vão crescer, é tão fácil quanto isso espero que este vídeo vos tenha dado motivação para investir um bocadinho mais no Pinterest, o Pinterest é incrível crescer lá é bastante fácil e é só preciso fazer umas pequenas modificações optimizar o vosso Pinterest para ele crescer todos os dias por isso se tiverem mais dúvidas deixem nos comentários se forem muitas eu faço um novo vídeo se não eu respondo tudo nos comentários e vemos na próxima semana tchau imaginem vocês publicarem um post no Instagram e terem sempre sucesso, eu hoje explico-vos como